Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre técnicas de modelagem e aproveitar para responder a dúvida dos nossos amigos inscritos lá no YouTube. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida da mensagem do nosso amigo Robson Silva. E ele disse o seguinte, meu caro Daniel, desculpe por te incomodar. Robson, não é incômodo, tá? Pode. Toda vez que você tiver dúvida, não só você como todos os nossos amigos que acompanham, Podem colocar a dúvida aí que nós vamos responder na medida do possível. E ele diz o seguinte, estou precisando de uma ajuda para modelar um bloco de tijolo chamado tijolo esmaltado cobogó. Então esse é o termo que nós devemos criar. E ele diz ainda o seguinte, ele tem um tipo de chanfro suavizado no meio e não estou conseguindo criá-lo. Robson, essa dúvida aqui é uma dúvida muito comum que seria a modelagem de superfícies. Então hoje eu vou mostrar para vocês que através da modelagem de primitivos, onde nós aproveitamos o máximo dos nossos objetos primitivos, nós vamos criar a modelagem e óbvio, temos também algumas técnicas que serão aplicadas na modelagem desses tijolos. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar esse termo, que é o termo tijolo esmaltado cobogó, e fazer uma pesquisa no Google Imagens. E aqui no Google Imagens, eu já abri aqui para poder agilizar a nossa aula, eu achei vários modelos diferentes. Então é bem possível que o Robson tenha dúvida nesse modelo aqui, que é esse modelo vermelho, mas pode ser também que ele tenha dúvida nesse outro aqui vermelho ou nesse outro branco e assim por diante. Então para a gente poder aproveitar o máximo possível dessa aula, eu vou criar os cinco principais modelos de tijolos que nós encontramos aqui, além de fazer também algumas variações entre eles. Então vamos ver aqui, no Photoshop eu já separei esses cinco modelos, printei as imagens que estão lá no Google Imagem e separei, salvei essa imagem numa pastinha chamada Referências e desta pasta Referência nós vamos importar a imagem lá para dentro do 3ds Max. Então lá dentro do 3ds Max eu tenho que criar a minha primeira, meu primeiro objeto que vai receber essa imagem, que será um Plane, um Plane simples, e a é esse Plane nós vamos abrir aqui a nossa imagem de referência blocos e vamos arrastar para cima do plane e assim nós vamos modelar mantendo aqui a imagem no fundo eu vou ajustar a altura aqui desse plane aqui tá bom e vamos deixá-la aqui no fundo do nosso grid para poder ver a todo momento como que será a modelagem desses objetos eu vou começar pelos mais fáceis e depois nós vamos aos poucos aumentando a dificuldade então vamos começar por esse bloco aqui que é esse bloco redondo Observem que a superfície central dele Lembra que para a gente um tubo, certo? Então vou criar aqui algo semelhante a isso Vamos vir aqui na vista front Eu vou criar um objeto aqui do tipo torus Seria um biscoito Lembrando que eu não fiz esse modelo anteriormente Então vou fazer aqui como se fosse no meu dia a dia mesmo, tá? Então analisando o modelo aqui nós temos essa torus Que já tem essa superfície parecida Observe que a primitiva ela já nos dá a possibilidade aqui da modelagem de 50% e agora eu vou começar a modelar sobre essa primitiva então essa primitiva ela tem 24 segmentos ou 24 lados vamos converter essa primitiva aqui como editable poly vamos remover parte dela eu vou remover para isso essas edges e vamos remover esses polígonos aqui externos também pego meu objeto, pressiono o botão shift com escalonamento e aumentamos o escalonamento agora eu tenho que deixar essa superfície quadrada aqui eu tenho duas maneiras de fazer isso. Uma é criar um objeto quadrado que tenha essa mesma quantidade de edges. Nós temos aqui 48 edges. Eu criaria um Box com 48 edges e faria a conexão aqui em um Box. Que teria a mesma quantidade de divisões para poder conectar o nosso objeto. Ou eu posso fazer o alinhamento. O alinhamento é bem simples. Vou pegar aqui o alinhamento dessas edges. Começamos aqui pelo alinhamento dessas duas edges. Vamos fazer aqui a seleção através do loop, vou clicar aqui em mais vejo que selecionamos o loop nesse loop aqui eu vou fazer o alinhamento então observe que nós temos aqui a parte simétrica do nosso modelo nessa parte simétrica é que nós devemos tomar um cuidado eu tenho que selecionar somente três edges aqui então selecionei as três edges vamos fazer um alinhamento na vertical primeiro agora eu faço um alinhamento na horizontal então seleciono aqui as edges com muito cuidado e vamos fazer esse alinhamento e veja que temos aqui um formato Nesse formato eu tenho uma simetria Então essa simetria ela pode ser aplicada aos outros lados Basta eu apagar aqui o objeto para que vocês possam até perceber melhor Eu gosto de fazer isso para ficar bem claro E agora eu tenho essa parte simétrica aqui Com essa parte nós vamos lá no modificador Symmetry E adicionamos aqui o Symmetry em um eixo diferente Vamos dar aqui um Flip E adiciono o Flip mais uma vez em um eixo diferente Então vamos pegar aqui o Flip no eixo Y o Symmetry na verdade, estou né? até confundindo o nome aqui, mas tudo bem e criamos a base da peça com essa base criada, vamos converter como Edit Poly selecionamos as bordas, damos aqui um Bride para poder conectar a ponte entre as duas bordas ajusto a largura ou a espessura do objeto e faço aqui mais alguns detalhes nesse objeto eu ainda preciso aplicar a suavização então eu vou aplicar aqui o Turbo Smooth para poder suavizar o meu objeto mas eu perco aqui grande parte da superfície porque o objeto ele se deforma então para a gente poder manter essas edges ou essas quinas eu vou fazer aqui um reforço então vamos primeiramente aplicar o ring um connect, dois segmentos e ajustamos esses segmentos para as bordas aplico o turbo smooth mais uma vez já consegui manter essa edge da lateral agora eu quero manter esse canto aqui para que ele fique mais rígido então volto aqui na edição das nossas edges Vamos selecionar aqui as quatro edges dos quatro lados. Selecionei aqui as quatro edges. Vamos clicar aqui na nossa ferramenta Graphite Modeling e eu vou ativar aqui o loop no sinalzinho de mais, Ground Loop, e vamos aplicar um crease, o crease. Dentro aqui das Edge Properties, nós aplicamos o crease em 1 um, e aplicamos o Turbo Smooth. Veja que o crease ele vai suavizar só que essa quina ela ficou muito rígida, ficou aqui em 90 graus, mas eu quero ela com uma leve suavidade. Então vou deixar esse objeto aqui com uma interação de Turbo Smooth e aplico um segundo Turbo Smooth sobre esse. Então vejam aí que ele vai suavizar levemente essa quina aqui. E agora é só ativar o Turbo Smooth mais uma vez. Para finalizar, na imagem que não mostra, mas ele tem uma pequena cava aqui nas laterais. Então volta aqui no meu Editable Poly, selecionamos aqui as laterais, fazemos aqui um ring Ctrl Polygon, um Inset, esse Inset pode ser para dentro mesmo, um Bevel, esse Bevel marcamos a opção local normal, para que ele possa projetar aqui para dentro do modelo. E agora fazemos um Connect aqui, vou fazer um Connect com dois segmentos também, e fazemos um último Connect aqui nas extremidades. E assim o nosso modelo está pronto, já podemos aplicar o Turbo Smooth e ver aqui como que está ficando. Se vocês quiserem ajustar aqui o tamanho desse buraco. Nós voltamos aqui no Edit Poly. Vamos lá na vista Front. Selecionamos todo esse buraco. entre aspas, Selecionei aqui toda essa parte interna. E agora aumentamos ele através do escalonamento. Observem que temos que tomar muito cuidado. Para não deixar nenhum vértice para trás. E aqui nós finalizamos esse primeiro modelo. Vou ativar aqui o Isoline Display. E assim nós temos esse formato. No segundo objeto... Nós temos esse exemplo aqui de tijolo go -bogó. Mais uma vez nós nos deparamos com formas primitivas Aqui nós temos um tubo Então nesse tubo nós vamos fazer justamente utilizando o nosso formato tubo Vou apertar aqui o botão F3 Vamos lá nos nossos primitivos Vou pegar aqui um tubo Criamos um tubo aqui dentro Dentro aqui da nossa imagem Não podemos levar em consideração 100% da nossa imagem de referência Porque ela está na perspectiva Então ela não vai dar uma proporção exata Volta aqui na visualização da perspectiva E vamos começar a editar esse tubo aqui eu Já vou deixar ele mais ou menos no parâmetro E aqui já temos um tubo que podemos editar Esse tubo eu vou deixar aqui com 32 lados Lembrando aqui que esse tubo Ele tem que ter uma parte simétrica Com 16 lados eu tenho aqui a simetria Observem E com 32, que seria o dobro de 16 Eu possuo ainda a simetria Agora convertemos esse tubo como Editable Poly vou selecionar aqui esses polígonos das laterais, das partes simétricas, selecionei todos eles, excluímos, selecionamos as bordas, vamos trabalhar aqui o escalonamento central, pressionando o botão shift para isso, veja que o escalonamento ele deforma o meu objeto, eu vou fazer primeiramente aqui o escalonamento na horizontal e depois na vertical, ou vice-versa, agora ficou melhor, e agora eu vou fazer aquele mesmo efeito ali que vocês podem ver, que é esse cantinho aqui. Para poder fazer esse canto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é alinhar esse objeto. Vou criar aqui uma cópia interna dele, então vamos criar aqui uma cópia pressionando o botão Shift e vou rotacionar essa cópia a 90 graus exatos. Para isso, ativamos aqui o nosso Angle Snap Toggle para poder girar esse objeto aqui exatamente 90 graus e vejo que eu consigo ajustar agora através dessa cópia. Então deixar a cópia aqui abaixo, essa cópia azul, que nós vamos excluir na sequência. Vou alinhar essas Edges aqui, deixar aqui um alinhamento perfeito. E vou pegar aqui a nossa ferramenta Tool e vamos travar aqui através da ferramenta Move. Vamos travar Add com Edge. Então veja que ao tentar travar aqui não está funcionando, porque temos uma opção habilitada aqui dentro do nosso Snap. Então vou desabilitar. Aparentemente estava tudo ok, vou deixar aqui habilitado agora. E movemos aqui na direção da nossa ed Perfeito Posso excluir esse objeto azul Seria um objeto aqui de cópia Então, outro detalhe também É que quando eu movimentei o meu objeto azul Eu criei uma cópia em instância Mas não tem problema, por enquanto podemos deixar assim Vou pegar esse objeto azul e vou excluí-lo E agora vamos pegar a nossa simetria desse objeto Como nós já vimos, é só vir na vista front E excluir aqui todas as partes simétricas dele eu temos somente esse resto aqui com esse restinho do meu modelo eu vou começar a adicionar aqui uma simetria então vamos lá no Symmetry adicionamos a primeira simetria adicionamos uma segunda simetria e eu volto a editar aqui no nosso sub do tipo Edit Poly então vamos aqui em Edge para mim visualizar aqui o resultado final é só clicar aqui na opção Show and Results que vai mostrar o resultado final mas por enquanto eu não quero ficar visualizando o resultado final Vamos começar aqui com o um connect. É esse connect vou colocar dois segmentos. Vamos arrastar aqui os valores do pinch, ok? Aqui eu vou aplicar aqui uma extrusão. Eu vou pegar aqui dois, duas seleções de polígonos e aplicamos um extrude até que eles se encontrem aqui bem próximos. Removemos essa extrusão. Soldamos esses dois pontinhos de Vertex através aqui do weld então clicamos aqui no botãozinho weld e eles foram soldados perfeitamente e agora eu tenho que juntar essas duas partes aqui para poder juntar mais uma vez selecionamos as edges pressionamos o botão shift e movemos para o lado e agora eu vou ativar o nosso snap toggle mais uma vez para poder alinhar aqui perfeitamente soldamos os pontos de vértice e agora eu faço um cap nesse buraco aqui só para finalizar esse modelo e vejam que já temos aqui uma parte da simetria, aqui falta soldar também. Então selecionamos aqui as duas edges e aplicamos um bride, uma ponte, aqui acima mesmo procedimento. Clicamos aqui em ponte, vou aplicar a simetria só para vermos aqui o resultado final e vou aplicar também um turbosmooth smooth. Então aplicamos o turbosmooth e vejo que o nosso elemento está totalmente deformado, então falta reforçar as edges dos cantos. Para reforçar as edges dos cantos nós já vimos que é só aplicar aqui um ring, um connect, dois segmentos E aumentamos aqui, eu vou colocar somente dois para deixar o objeto mais simplificado Marcamos aqui em OK Vou fazer aqui um novo ring nas laterais Então para isso damos um ring, um connect com dois segmentos também E finalmente aplicamos um ring e um connect Vamos ver como que está ficando o nosso Torve Smooth Já melhorou um pouquinho mas ainda faltam alguns detalhes Aqui na parte interna do modelo, ele também tem uma cavidade suavizada. Todas as partes aqui. Então nós vamos pegar esse modelo na parte interna dele. Vou fazer aqui primeiramente o ring. Um connect com um segmento somente. Bem centralizado. E vamos trabalhar aqui o escalonamento desse segmento. Então vamos centralizar a nossa ferramenta. Vou deixar aqui bem centralizado agora. Perfeito. Reduzimos o escalonamento. E agora posicionamos um pouquinho mais para cima aqui. Isso aqui pode ser de olho mesmo, tá? não tem problema. Não vai atrapalhar na simetria. Mais uma vez aplicamos a nossa ferramenta Symmetry e o Smooth E veja que o resultado já vai melhorando, já temos uma melhora. Só que ainda falta reforçar essas quinas aqui. Para reforçar essas quinas, eu vou voltar aqui no Editable Table Poly. Selecionamos as Edges e eu vou fazer um Connect aqui acima. Fazemos um Connect com dois segmentos. Aumentamos aqui o valor do pinch, mais uma vez o mesmo connect, e agora vamos aplicar as simetrias e o turbosmooth smooth. E veja que o nosso segundo modelo também já está pronto. Falta só alguns pequenos ajustes aqui, vou voltar para fazer esses ajustes de uma vez. Para poder fazer esse ajuste central, eu vou utilizar aqui a simetria, então vamos adicionar aqui um edit poly para isso. Selecionamos essas edges centrais aqui, aplicamos um ring e um connect com um segmento, reduzimos aqui escalonamento desse segmento aplicamos o turbo smooth mais uma vez veja que aos poucos o modelo ele vai tomando forma vou deixar aqui no isoline display e já podemos passar para o próximo modelo acredito que aqui já esteja próximo do que nós queremos o próximo modelo aqui o próximo desafio é esse objeto aqui esse objeto diferente dos outros ele é uma topologia então topologia eu não vou seguir exatamente um desenho como nós vimos ali da Primitivo. Então vou criar um, um objeto agora e começo a recortar uma topologia sobre ele. Para vocês entenderem, vamos começar aqui através da Vista Front. Vou criar um novo Plane. E esse Plane ele vai ter mais ou menos o mesmo tamanho aqui da minha referência. Não precisa ser igual, mas tem que aproximar. Ainda nesse Plane, ele tem somente aqui um segmento, na horizontal e na vertical. Vamos converter esse Plane como editable Table Poly. Vou clicar aqui na nossa ferramenta Cut, o botão Cut está logo aqui abaixo, temos aqui o Cut, e eu vou começar a recortar essas Eds agora, vou fazer esse mesmo desenho aqui, então nós temos um recorte, outro recorte e outro recorte. Faço o mesmo procedimento aqui, vamos criar aqui um recorte, até nessa parte aqui mais ou menos, fazemos um novo recorte e fazemos um último recorte aqui. E observe que eu tenho uma topologia aqui desplugada, ela não tem uma parte lógica ou segmento como nós vimos lá na primitiva. Agora eu seleciono essa topologia, vou selecionar todos os polígonos, aplicamos um inset, vamos inserir aqui agora, esse inset eu tenho que aplicar ele no formato... <música>